E a nossa descendência ele veio da África, ficou num lugar determinado, Santana, é, município de Ponta de Pedras. Com tempo determinado, eles foram, os escravos eles foram tão maltratados, igual a um animal. Quer dizer, é, eles foram marcados com, com marca de ferro nos no seus braços ou aonde quer que seja. E por esse maltrato, eles fugiram de Santana para Gurupá. Nos anos 70, acirrou-se os conflitos dentro da nossa área, né? E daí continuou. E aqui até hoje ainda não acabou. Nós temos muitos conflitos dentro da área quilombola e que são muitas pessoas é, discriminadas, são muitas pessoas que têm um medo de aparecer em qualquer ocasião no quilombo por causa... Dessa discriminação, dessa perseguição da polícia, perseguição de fazendeiros, e outras perseguição que a gente é no, no quilombo de outras comunidades que prestam tirando o nosso fruto. Os agrotóxicos, né, que é assim que se trata, ele, as pessoas no verão sentem a coceira para cá e nós não podemos, porque ainda não tem um estudo em cima do. Para nós podermos dizer que já a verdade que é verdade, que é do agrotóxico. Mas que nós sentimos isso porque o vento, quando eles colocam, atrás para tudo quanto é lugar. Estão nos acusando de sermos invasores do nosso próprio território. Olha só. <risos> Nós somos os ilegítimos proprietários do território remanescente do quilombo de Gurupá. Já venceu todas as etapas do processo de regularização e detectou que é remanescente é do, do território quilombola. Como é que nós somos invasores? Isso que eu perguntei para o policial. Nós estamos na foz do rio Arari. Com relação à resincultura na comunidade, é, é no município de Caxeiro do Arari. Hoje a gente vê o impacto da da produção da rizicultura tá longe geograficamente daqui, mas esse primeiro impacto é esse que digamos é invadir digamos, o nosso território, não tem outra palavra, né? É sem a nossa, sem nos consultar. Outro é o rio. Se vocês forem ver lá no, no Rio Arari na época da, da estiagem que tá que terminou Agora no verão amazônico aqui, eles tira milhões de litros de água do rio para irrigar o arroz. Há sete anos a gente vem percebendo as diminuições é, do camarão, do peixe, e o que nós estamos percebendo mais é, é que o rio da Laranjeira, antes ele era um rio tão fundo. Hoje é, a gente já, no meio do rio, a água vem encalhando em qualquer rabeta que passe de rabudo e do baixo horari, em termos de Porto Santo para baixo, as lanchas só passam com a, a maré grande, não, não passam mais de maré seca porque está tudo seco. Nós não sabemos se ele tem licença, se ele paga por essa água. Ou a outra coisa, por exemplo, para produzir o arroz, na qual eu já foi até notificado, já foi multado, é sobre a, a, a, a, a aplicação de, de inseticidas, de agrotóxicos. E certamente, quando deságua, vai por ali, nos impacta diretamente eu não quero nada que esteja além do que está na legislação em vigor. Basta nos garantir o que está na, na legislação e nós já estamos satisfeitos. Do arrozal que foi colocado em município de Caxeiro do Arari, é, a gente vê que o impacto está é, descendo para dentro do rio e a natureza está secando de uma vez por todas.